E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui o Felipe mais uma vez, e seja muito bem-vindo ao canal mais fora desse YouTube, hoje você vai descobrir como esse sumo natural, vai acabar com a sua ejaculação precoce. De forma fácil e rápida nos próximos dias. Então já se inscreve em nosso canal para participar da nossa comunidade maravilha e deixa aquela curtida. Para me ajudar neste nobre trabalho, mas antes que avisar que infelizmente o YouTube diminuiu o nosso alcance. Por isso preciso da sua ajuda. Peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Que assim eu possa estar trazendo conteúdo de valor para vocês, neste canal. Beleza? Conto com sua ajuda. Recado dado agora vamos ao Quintessa, trago hoje mais uma dica inscrível para você, que está cansado de passar vergonha toda vez que vai para a cama com uma mulher. Por gozar rápido demais olha eu sei muito bem o que isso, durante meus longos anos que passei com esse maldito problema ejaculação precoce. Eu pesquisei muito sobre como me tratar por soluções simples e naturais como essas de hoje, muitas vezes me salvaram a não passar vergonha na cama, mas é importante que você saiba que essa dica não se trata do tratamento definitivo da ejaculação precoce. Ela serve simplesmente para você não passar vergonha com a gata na hora H, e por mais que essa dica que eu irei te passar funcione, e muito importante você que casado ou namora clique no link da descrição neste vídeo. E conheça o um método para o tratamento definitivo. E siga o passo a passo enquanto tempo. Você vai receber o um método completo no seu e-mail, se você seguir o passo a passo certinho, te garanto que você se livre totalmente da ejaculação precoce. Assim como eu fui, fechado, mas enquanto você ainda não clica no link da descrição e não recebe o tratamento definitivo para a ejaculação precoce. Preste bastante atenção nesta dica que ela pode te salvar. A gozar rápido demais, aprenda a fazer o sumo natural e fonte de nitrato e citrolina, necessários para o controle da ejaculação precoce. E também para manter a ereção do pênis. Portanto fazer o uso do sumo natural, extremamente necessário, e quem tem acesso a essa receita não passa vergonha na cama. Então anote aí os ingredientes para você fazer em casa, ainda hoje. Um pote de polpa de morango Uma xícara com suco de laranja Três, moranguinho, folhas Três colheres de sopa de iogurte natural, natural, damasco Uma xícara de polpa açúcar preto Um copo como preparar e consumir Coloque todos os ingredientes dentro do copo de um liquidificador e misture-os até obter uma substância homogênea Você vai beber um copo do suco e o resto você vai deixá-lo na geladeira para consumi-lo antes de ir para a cama o tratamento deve incluir pelo menos dois copos por dia. E com nos primeiros sete dias já obter resultado com consumo natural. E então você topa testar essa dica de hoje, comenta aqui embaixo, é importante para nosso trabalho sua opinião. Mas lembre que isso não é o tratamento definitivo para a ejaculação precoce, se você sofre com esse problema e quer se livra, procure um médico especializado, hoje graças a Deus estou totalmente livre da ejaculação precoce, graças ao tratamento que fiz onde estou indicando na descrição para você É muito simples e fácil e só seguir o passo a passo. Não preciso mais de remédios nem de receitas caseiras para aguenta com a gata na cama, e se você quiser pode também se livrar da ejaculação precoce na sua casa sem ninguém saber, muito fácil. Bastar clica no link que está na descrição. E fazer parte desse maravilhoso método, desejo a todos uma boa sorte. Fiquem com Deus.